Nós recebemos mais uma denúncia gravíssima... Que é a utilização de bala de borracha... Que feriu o um nariz de um interno de forma muito grave... E nós estamos cobrando da Secretaria de Administração Penitenciária... Da várias execuções penais... Quais são os protocolos de utilização de balas de borracha... Dentro do sistema prisional... Muito se chama as balas de borracha de armas não letais... Mas os organismos internacionais já não consideram armas não letais... Porque muita gente tem morrido no mundo... Ano passado nós recebemos em janeiro uma denúncia... De de detentos que perderam a visão com bala de borracha dentro do sistema prisional. Isso precisa ser regulamentado. O propósito do sistema prisional é a ressocialização e a responsabilização. Está cumprindo o propósito? Política pública também precisa de avaliação da sociedade. Óbvio que eu não atribuo a culpa aos servidores e servidoras, mas a cultura institucional e a superlotação precisa ser enfrentada para que essa política pública funcione. Esse sentimento só de revanchismo, justiçamento, não é justiça e não resolve os nossos problemas de segurança no Distrito Federal.